Bom dia, gente, meu nome é Alejandro, eu estou como estagiário na aula de introdução à antropologia com a professora Ana Gretel e hoje vou ensinar um pouquinho para vocês o uso do Canva. Vocês vão procurar no Google, canva.com, né? E na primeira tela que aparece vocês vão ter que iniciar a sessão, vocês podem iniciar a sessão com o Google, com o Facebook, ou criar uma conta também no Canva. Eu vou começar com a conta do Google Ele vai entrar aqui nessa tela principal Nessa parte aqui vocês vão encontrar várias soluções Para fazer a apresentação, cartaz coisas para Instagram, para Facebook, vão encontrar várias coisas interessantes, mas a gente vai ver um pouco como se faz o infográfico. Ele vai abrir uma nova aba, onde vocês vão editar o infográfico. Aqui nessa primeira parte, vocês vão encontrar as planilhas, né? os desenhos que tem, ou cama, vocês vão escolher aqui o que vocês acham mais bonito. Eu vou escolher aqui um para mostrar para vocês como que se faz um pouco. Vou escolher por exemplo este aqui. Aqui nessa parte aqui vocês vão aumentar um pouco para que fique mais fácil mexer, editar os textos, as imagens, né? Você já paga, coloca os títulos, né, os títulos. Aqui, nesta segunda opção, você pode subir imagens. Você vai procurar aqui. No computador, né. Tem aqui na pasta de imagens, já tinha aqui a imagem que eu queria, né. Já tinha subido antes. Se você só puxar para o lado, né ela vai aparecer. Aqui já pode colocar mais pequena, mais grande. né Aqui também traz outras ferramentas para você ajustar, colocar vidros, né? E já você vai arrumando, fica bonitinho. Né? É... Embora também no Canva, também traz já várias imagens que você pode usar. Tem muitas. Também tem várias interessantes. Né? Por exemplo, eu gostei dessa aqui. Você puxa para o lado. né Ficaram duas. Você puxa para o lado e vai ajustando né? como você quiser. Aqui também tem outra que são elementos. que são tipo sticker, imagens, né? Eu acho bonitas também, né? Eu gosto, essa é do coronavírus. Enfim, aqui também tem os textos, né? Tem texto grande, mais pequeno, menor também tendo a tipografia né também você poder colocar vídeos pode mexer no fundo né eh, eu vou colocar um texto aqui que eu procurei para vocês olharem um pouco relação ao racismo né identidade também vão arrumando. Um Eu acho simples também o uso do Canva. No final, para vocês terminar vocês vão procurar aqui, nessa parte. Vocês podem baixar ele em PDF, também como imagem. Vocês vão dar aqui. Aqui embaixo diz baixar de graça, né? Vocês vão esperar um pouco. Ele vai perguntar se você quer pagar a conta, né? Aí você vai falar que não. E pronto, ele aqui já baixou. No meu computador. Pronto, vocês, embora vão ficar com o um arquivo para seguir editando, né? Vocês vão entrar de novo com sua conta e podem seguir editando, vocês também podem compartilhar aqui para que os outros colegas também editem neles, né? Ele vai ter coisas como a, se você quer é, redimensionar, ou seja, para que fique mais pequeno, mais grande. É, essas coisas vão ter ser. É, pagas, então é por isso que é bom que vocês escolham é, logo o que querem fazer, né? Se um infográfico, várias imagens que, que compõem um infográfico. É, aqui está abrindo o que a gente fez. Está é um pouco demorado no meu computador, mas aqui saiu. Ó. Coloquei um pouco o texto, né, as imagens. Bom, enfim. Eh, por último, eh, eu quero recomendar vocês colocarem eh, na bibliografia que vocês vão usar, né, no final. Eh, como também em seus nomes e as referências. Né. Eu acho que é isso. Qualquer coisa. Eu posso tirar mais dúvidas. dúvidas. Obrigado.